Salve, salve família! Sejam muito bem-vindos, muito obrigado a todos pela presença. Já desce o dedão no like aí, mano. Ajuda a compartilhar. Se não for se inscreva-se agora de imediato, cara. Que eu preciso muito do apoio de vocês. Nós estamos aqui agora com o Last Day, vamos fazer aqui a primeira missão, cara. Eu nem fiz, eu nem sei como funciona ainda, mas vamos clicar aqui aqui. Nós temos o nosso quadro de investigação. Né? Conforme eu falei no vídeo ante anterior, acredito eu que nós temos que concluir uma página da investigação para aumentar aqui o, o processo, para poder mudar as páginas aqui. Aqui está dizendo a página 1 4, ou seja, são quatro páginas desse, dessa investigação aqui. Acredito que conforme nós formos completando aí vai melhorar. Então, vamos, vamos clicar aqui. Como é que eu faço para iniciar isso aqui? A primeira está trancada. Recompensas. Ok. Ó, aceitar tarefa. Ó, pista. Porque nós temos uma pista. De acordo com o adjunto, testemunhos permitiram estabelecermos o último local em que a vítima foi vista. Agora precisamos descobrir o que ele estava fazendo no velho hotel abandonado. Então, a primeira tarefa nossa aqui, família, é no velho hotel. No velho hotel, meu Deus, eu falei hotel. no velho hotel abandonado. Nós vamos dar um pulo lá agora para descobrir qual é desse BO aqui, beleza? Vamos aceitar a tarefa aqui. A tarefa já tá aceita. Vamos dar um pulo lá. Ah, cara, esqueci minha moto. tô sem minha moto. Eu vim pra cá sem moto. Beleza, vamos pro, pro, pro hotel, família. Bora lá descobrir. Caraca, tem um, tem um cadáver aqui. Será que esse cara aqui que foi o... Que é o, que é o cadáver que a gente tá procurando e saber o que aconteceu da investigação? Não sei, cara. Bora dar um pulo lá. Ah, opa, tem uns carros aqui, velho. Ó, oh, preciso de, de um Pupilo novas peças aí, ok. E aqui é o que Comprar, abrir. Tática do colecionador. Olha, cara. Beleza, mas vamos embora. Não quero comprar não. Bora lá para o hotel. Evento. Esse pequeno terreno vazia, que fazia parte de uma propriedade maior, agora apenas um abrigo temporário para viajante e às vezes o último. Exibir. Ó, oh, nós temos um novo um novo local aqui mas a nossa missão é no hotel bora lá bora dar um pulo no hotel e depois nós vamos trazer um vídeo aqui falando dessa localidade aqui hein, galera mas bora no hotel aqui completar a nossa primeira missão já estamos indo cara eu não tinha visto que tinha nova localidade aqui hein? já já vai ter vídeo sobre essa nova localidade cara eu vim até muito bem armado Pra missão que a é. cara, parece que refizeram aqui Eu tô achando mais bonito, hein Sei não, hein, vou tirar aqui, vamos botar o facãozão Vamos descer a facãozão, cara, eu tô achando que Ó, que... Oh, eu tô ganhando, ah, cara, eu tô ganhando os pontos ali, hein Por matar os zumbis. E é que nós estamos aqui, galera, lembrando, cara Independente do seu level sempre que você põe um, lo um local Lutia, mano Deixa pra trás não, cata tudo que der Memória, para ter vindo baixar Opa, pensa aqui, será que é a pista? Ó, oh, tem um sangue aqui, hein Cara, deram uma mudada nesse hotel aqui, hein, cara Deram uma mudada nesse hotel. Deixa eu clicar aqui. Evidência encontrada. Cara, já encontramos aqui evidência. Uma de três. Tem que encontrar mais. Ah, tem que abrir de primeiro. Deixa eu colocar isso aqui no chão. Vamos abrir aqui. Temos um bizarro ali. Ah, lembrando, galera. Essa mochila que eu tô usando aqui, ó. Essa mochila que eu tô usando... Você consegue pegar ela no, no presente da temporada aí, no, no presente de aniversário. Ó, conseguimos ali um, um item novo. Tá logo na sua, né? deu para todo, todo mundo que tem last day agora. Conseguiu essa mochila aqui? Tá de graça? Tá de graça? A própria KF deu lá. Beleza, como presente aí de aniversário. Nós temos esse novo item aqui, né? Beleza. Vamos matar esse zumbi aqui e ver se a gente encontra mais evidências. Ó, tem uns folhetos ali no chão. Deixa eu ver, se aqui será que é outra evidência? Outra evidência. Quem esteve aqui ficou muito tempo, o rastro segue para dentro. Então, bora dar uma luteada aqui logo. Vamos ver o que tem. Quero tudo. Se for, se for depois eu troco, se for preciso. Demais de não ter vindo com a moto. Ah, cada zumbizinho que eu mato dá dois pontinhos ali, hein? Esses pontos aí depois podem ser convertidos. Cara, vou colocar esse chapéu aqui que já tá meio gasto. E vou colocar essa arma aqui no lugar do meu facão. Vamos dar uma economizada. Tá vindo um zumbi aqui. É, cara, mas economizar a arma eu perco, no... eu perco na roupa, né? Vamos deixar o facão, então. Essa arma aí eu levo pra base. Cara, eu preciso lá do botijão, bora lá pegar aí Pera aí, eu tô achando o, hotel, o chão do hotel mais bonito, cara Não sei por que, me dizem o que vocês acham Mas eu tô achando o chão aqui mais bonito E deram uma mudada assim, uma repaginada aqui no hotel Já vai abrir ali, vai vir um monte de zumbi Deixa eu matar esse camarada aqui logo Vai lá, Nune, morde eles Opa, nice Vai lá, Nune, pega eles, Nune Cara, Nune, Nune não tá afim de me ajudar, não Nune tá bugado ali Bora, Nune Dessa essa nos caras. Tem mais nada para pegar. Será que essa outra pista tá para onde? Aqui sempre dá uma granadinha, né, família? Ó, esse aqui deu quatro pontos. Então os zumbi rápidos eles dão quatro pontos. O zumbi comum errante ali. Eles dão apenas dois pontos. Já vamos substituir as roupas aqui. Isso aqui eu já vou craftar logo. Bora fazer aqui, bora fazer aqui uma atadura. Preciso já usar essa atadura Caraca, tô dando mole aqui eu Acho que eu já vou usar essa granada também, família Eu tenho muita granada na minha base, cara Muita, muita granada mesmo Hum, eu vim sem Sem machado ah, ainda bem que eles Que eles mesmos estouraram ali Eu vim sem machado Nem mole Tinha que ter trago machado Essa roupa aqui tá pior do que essa que eu tô, né? Beleza, tô só trocando de roupa, cara. Tô dando aquela economizada hardcore aqui, família. Eles poderiam um estourar ali, né? Mas lá fora tem como fazer um machadinho. Tá bem tranquilo. Falta uma pista apenas, galera. Isso aqui já vou tomar logo. Bora usar... tá tudo aí, deixa eu ver que dá pra mim trocar aqui, cara. Essa tá dura, eu vou usar uma. Essa água eu vou trocar por esse parafuso Vambora, isso aí Beleza, De qualquer forma Eu faço uma machadinha lá fora Cara, tu viu uma janela quebrando? Eu ouvi, mano Que é o que passa Que que passa granada? Vou tacar essa granada lá nele Vai, vai, Nune Boa, boa Nice cordinha. Caralho, granada dá muito dano, vocês viram? Ó, já encontrei ali, ó. Tá vendo a engrenagem aqui, ó? Ou seja, a próxima pista já tá ali. Deixa eu abrir aqui. Dei mole de não ter trago machado, cara. O hotel tinha que ter trago machado. Devia ter passado na base também pra tirar um pouco desses itens que eu tô acumulado aqui na cara. Dei mole. Pilha é muito importante. Sempre levem pilha, galera. Nunca deixem pilha pra trás, mano pilha, cola, relógio que dá para reciclar esses itens são muito importantes, mano nunca deixa para trás sempre carrega, sempre botar na recicladora é, é, é muito bom esse cara, opa tem um cara, ó oh, a janela quebrada aqui, ó então o cara saiu por aqui, né tem mais desse novo item aqui, deixa eu dar uma fuçada aqui para ver o que eu encontro mais atadura, mais roupa, o cutelo, o cutelo eu quero, vai no lugar do cadeado, vai no lugar do cadeado? O cutelo vai no lugar da... da cachaçinha aqui, ó, eu não quero mais nada, talvez essa roupa aqui, a minha já tá gasta, esse pano vai no lugar do cadeado, beleza, desse jeito. Ah, falta a pista, cadê a pista? Ah, a pista tá aqui no chão, ó. Oh. Você sempre esquece alguma coisa Venda os produtos ao Jô Boludo Fim de papo Ele paga bem e ainda tem uma cadela incrível Às vezes eu acho que só venho aqui por causa dela O cara só vem aqui por causa da cadelinha Eita, abriu, abriu, abriu Então galera, terminamos aqui as três pistas Agora bora voltar lá pra ver se eu preciso ir lá pra entregar essas pistas lá Como é que fica aqui essa parada dessas pistas aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra eu usar Deixa eu colocar esse martelo aqui. Tem... Ah, tem mais um zumbi vindo. O Nune já tá ali decepando ele. Cara, tem muito zumbis vindo ali, velho. Onde que saiu esse zumbi? Ah, deve ser da depois que eu concluí a missão. Eles devem ter vindo, né? Porque não tem esse tanto de zumbi aqui. Então, eles vieram depois que eu concluí a missão. Então, já que tá todo mundo morto ali. Deixa eu ver o que que tem aqui. Ah, ali ainda tá fechado. Os zumbis vieram por causa da missão. Hum, mais nada, é desse jeito? É desse jeito, isso aqui, isso aqui é menos importante, né, cara? Eu não preciso tanto, eu vou levar esse cadeado aqui no lugar vou Levar esse cadeado no lugar, vamos botar esse cadeado lá Ele Ficou muita coisa pra trás, dá pra fazer 20 cordinhas ali, né, cara? Mas não, vamos desse jeito aqui Dá pra me dar um, eu vou deixar eu dar uma olhada lá atrás, lá, pra ver o que, que eu encontro lá eu que encontro... Opa, mais zumbi Já vi que matar zumbi aqui agora vai ser bom Porque tá dando os pontinhos Cara, com certeza dá pra me sair aqui com 24 e Vou dar uma olhada aqui pra ver na minha cachorrinha ali já tá cansando Carvão Carvão do gado cadeado Deixa eu comer essa parada aqui Carvão é melhor do que o cadeado Vamos ver o que tem aqui no carro Eu gosto quando eles dão um franguinho ali, cara Franguinho ele é muito bom, Pupupupu, água não, sucata não é, é assim, bora tamo bem, tamo bem, deu para fazer tudo bonitinho então é isso galera ah não não não é isso não cara vamos voltar lá deixa eu ver lá como é que ficou aqui já conseguimos aqui as evidências agora a gente volta lá na, na, na ferrovia lá no bar né, para ver como ficou para ver se já foi concluída aqui a missão. Cadê? Bora voltar aqui no bar aqui. Cadê o bar? O bar está aqui. Agora dá um pulo no bar aqui para ver como ficou a missão. Próximo vídeo nós vamos explorar esse mapa aqui, ó. Já já, família, já já. Beleza. Bora lá na no panfleto lá para dar uma olhada, ver se atualizou lá. Eu sei que o cachorro parece cansado. Já vou levar ele para casa para ele dar uma descansada e guardar esses itens. Receber tudo. Então, ó, receba tudo aqui, nós completamos aqui. Ó, evidência encontrada 3 de 3. Receba tudo. Então é isso, cara. Então você vai lá, coleta as pistas, traz para cá. O que receber? Ó, liberou a página 2. Exatamente o que eu estava imaginando a cada tarefa que você faz aqui. ó. Você libera uma página. Ok? Ó, página liberada aqui. Então. É isso, cara. É, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Vai ter mais vídeo ao decorrer da semana sobre tudo da atualização. Nós vamos fazer todas as missões aqui. Muito obrigado a todos, cara. Desce o dedo no like aí. Inscreva-se se não for inscrito. Vou ficando por aqui. Valeu, valeu falou e valeu, família!